É, temos como tema né a palavra da verdade de Cristo é discernida espiritualmente é, No livro de Mateus capítulo 13, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão Jesus disse isso, que se cumpre naquela geração, naquele povo daquela época, né, a profecia que foi dada a eh, Isaías, que mesmo vendo eh, não vão perceber, mesmo ouvindo também não vão entender ah, as escrituras. A palavra escrita nas páginas brancas da Bíblia usa símbolos e parábolas para que os homens não consigam discernir o significado interno e espiritual por si mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para iluminar o nosso espírito e assim, uma vez o nosso espírito iluminado pelo Espírito Santo, então conseguimos discernir, conseguimos entender, conseguimos perceber o significado espiritual das letras pretas escritas nas páginas brancas da Bíblia, meu irmão para que não fiquemos eh, na letra, assim como Paulo disse que a letra mata e o Espírito vivifica. Nós precisamos de eh, entendimento espiritual da letra, e isso só mesmo o Espírito Santo de Deus é que nos dá essa capacidade. A palavra da verdade que revela Cristo está escondida na beleza da palavra escrita das páginas brancas da Bíblia. É a palavra da ressurreição, porque é dada para ressuscitar e vivificar eh, nossos espíritos que estavam adormecidos, espiritualmente falando, né? por causa do pecado. Começando já de Adão, uh, a palavra da verdade de Cristo é revelada apenas para aqueles que pedem, buscam e batem a porta a porta da revelação, a porta da, para que Deus nos, eh, nos dê a capacidade de discernirmos a verdade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 8, Jesus disse, Aquele que buscar vai encontrar, aquele que pedir lhe será dado, e aquele que bater, então, lhe será aberta a porta. Nós precisamos eh, eh, buscar, pedir, né? Nós precisamos pedir, buscar e bater. Isso é com oração, meditação, é, na palavra de Deus. Nós precisamos nos empenhar, precisamos mergulhar fundo para que Deus nos revele a verdade espiritual da letra escrita nas páginas brancas da Bíblia. Em primeiras de Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, quem não tem o um Espírito Santo de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas, a palavra de Deus, ela, ela, ela, ela, ela é discernida espiritualmente, ou seja, quem não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do Espírito dela, ela não vai entender eh, espiritualmente a Palavra de Deus. Ela vai ler e vai, e vai entender como ela entende um livro de ficção científica, um livro de uma, conta, um coisa, uma história romântica, um livro eh, natural, um livro eh, de histórias contadas ali. Né? Não vai entender. E a Bíblia não se lê assim, meu irmão. Quando está eh, a falar de morte, muitas das vezes é um... Outro significado, quando está a falar do nascimento, muitas das vezes é um outro significado. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento, para entendermos eh, o contexto do texto e o significado espiritual da, da letra né, preta, escrita nas páginas brancas da Bíblia. O homem natural eh, é todo aquele que não nasceu do Espírito Santo de Deus, não pode receber e nem perceber as coisas do Espírito de Deus, porque este homem natural, que não nasceu do Espírito Santo de Deus, está cheio do vinho velho, e aquele vinho amargo, aquele vinho azedo, é, o que significa, isso pode significar... É, Cheio do conhecimento eh, de, Literal e Do mundo, ele conhece a Bíblia De forma literal, quando tu vens com Revelação espiritual, ele te chama De herege, ele te chama de falso Mestre Ele te chama nomes, por quê? Porque ele pega a Bíblia de forma Literal e entende assim Quando Deus disse que se a mão direita eh, tiver eh, cometer, Se a mão direita pecar É melhor arrancar aquelas mãos, ele entende Mesmo assim literalmente, tem que cortar aquela mão quando o significado espiritual é outro Diz que tem que cortar o hábito que aquela mão tem Qual é o hábito? Às vezes é roubar às vezes é apontar o dedo e acusar só os outros. Então corta este hábito. Não é necessariamente cortar a mão é, literal. Não, não tem nada a ver com isso. Quando está falado de morte, que, que Deus vai matar os filhos, que, que Deus vai matar isso, que Deus vai. Ele entende assim, literalmente. Lá no Antigo Testamento aconteceu assim, sim. Mas é para que nós conhecêssemos uma verdade espiritual que Deus queria que hoje, agora, no tempo da graça, não seja revelado filhos que Deus disse que ia matar os filhos gerados na prostituição, né? gerados no pecado, é, é, é o resultado ou seja, é são os frutos é, né, cometidos no pecado que Deus ia matar Frutos espirituais, como por exemplo, aquela praga, aquela maldição que a pessoa é, absorveu por conta do pecado São os filhos, Deus disse que vai matar, vai aniquilar, vai tirar do que é da terra Deus vai tirar aqueles, a tua vergonha que o pecado causou na tua vida Não é a tua vida que Deus vai tirar Não é também o teu filho natural que você nasceu Não, não tem nada a ver, não é isso no tempo de Deus é amor Deus é pai de amor Mas vamos lá ver mais um texto Só que o homem natural não entende as coisas assim O homem natural entende de, de forma literal e, e fica um pouco complicado Ou seja, esse homem natural está cheio de conhecimento literal E dentro dele não tem espaço para o vinho novo O vinho novo é palavra revelada É a revelação espiritual que revela Cristo escondido nas letras pretas, eh, escritas nas páginas brancas da Bíblia. Quando você vê a história de Isaac, eh, o Espírito Santo te, te aponta e te, te revela que Isaac é uma figura que Deus está a usar para revelar Cristo. Por detrás de Isaac está escondido Cristo. Espírito Santo te revela isso. Quando você vê a história de... Uh, de, de Uh, Abraão Quando você vê a história de, uh, Do Moisés Quando você vê Davi Quando você vê Salomão Você vê Cristo por detrás Dessas histórias todas ali registradas na Bíblia Nas páginas brancas da Bíblia Então o homem natural entende Davi mesmo como Davi Entende Salomão como Salomão mesmo Ele não consegue Mergulhar o fundo por quê? Porque ele está cheio do conhecimento, é doutor, estudou, é PHD, é, foi consagrado a pastor, é profeta, Deus fala com ele. É, é isso, é aquilo. Ele não aceita a revelação espiritual. Por detrás do Davi tem Cristo, é Cristo escondido ali. Deus quer que você vá atrás e, e busque, tira, tira, receba essa, essas revelações todas é, para dentro de si. É, o homem natural não entende. As coisas espirituais de Deus né? Que é o vinho novo O vinho novo é a revelação espiritual das coisas de Deus A olho nu ou sem revelação espiritual O homem natural é incapaz de discernir e entender a palavra da verdade de Cristo Escondida nas páginas brancas escritas, né? nas, páginas escritas nas páginas brancas da Bíblia Escritas né? ali está escrita a história de Jesus, é Jesus, é Jesus, o cordeiro que Deus sacrificou lá no livro de Gênesis, quando o casal Adão e Eva pecaram, pegou a pele do cordeiro e vestiu o casal, é Cristo, já apontava para Cristo, aquele cordeiro é um animal inocente, é Cristo, é Cristo que Deus sacrificou, entregou, Lá na cruz para que morresse a nossa morte E para que Então a, a, a pele dele né, Porque o Cristo é conhecido Como também o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então a pele do Cordeiro Que é Cristo É, é nos vestido a nós Nós fomos vestidos com essa pele Como irmão é a justiça A pele está falando da justiça Nós somos, fomos vestidos com a justiça de Cristo Deus fez pecado Aquele que não tinha cometido pecado Tornou pecado aliás aquele que não tinha cometido cometido o pecado que é Cristo... Para que nele, em Cristo, nós fôssemos... Então... Uh, fôssemos justiça de Deus... Fôssemos considerados, fôssemos aceitos... Né? Fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus... Então, Deus pegou a justiça de Deus e colocou em nós... Te vestiu com a justiça de, de, de Cristo, aliás... E me vestiu também com a justiça de Cristo... Para que o pecado fosse, fosse apagado... Através do sangue de Jesus... É a justiça de Cristo... Né, que no, no, Deus nos vestiu com ela. É isso que leva com que a gente consiga, de facto, discernir a palavra da verdade, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível, meu irmão. Vamos só ficar na letra e a letra mata. A palavra da verdade é discernida espiritualmente. Qual é a verdade? A verdade que revela Cristo. Cristo onde? Dentro de ti. Cristo vive dentro de você. E tu vives em Cristo. Tu e Cristo vivemos sois um só, nós e Cristo somos um só agora que estamos em Cristo, meu irmão, minha irmã espero que esta palavra tenha lhe abençoado de forma grande e tamanha em nome do Senhor Jesus Cristo Shalom, até mais amanhã se Deus quiser